Engraçado como as coisas são, né rapaziada? Eu acabei de postar vídeo novo falando sobre o potencial do Criativo 2.0 no Fortnite. E eu me deparo com isso. Esse mapa bizarríssimo que já estão anunciando faz um tempo acabou de ser lançado. Parece ser o primeiro mapa de terror bem trabalhado dentro do Criativo 2.0. E vocês sabem que eu amo terror e é óbvio que eu vou jogar isso aqui agora. Ok, tá... Eu acabei de ver que o mapa vai até pra quatro pessoas, mas eu iniciei partida privada porque terror, né? Quem é que vai querer jogar terror com outras pessoas? Meu, isso aqui é bizarro. Olha o gráfico disso, velho. Olha o material dessa madeira, os brilhos que a gente tem aqui, tudo bonitinho. Oh, interessante. Isso aqui é uma curiosidade legal, tá, rapaziada? Vocês podem ver muitos itens escritos Deco Gun, ou... Decogon, sei lá Em jogos espalhados por aí Ou até mesmo agora no Fortnite Porque esses caras, eles fizeram e distribuíram vários itens grátis Nas lojas de itens da Unreal Então, eu usei itens desses caras no meu jogo do, das backrooms que eu tinha feito Aposto que essas caixas e esses barris também são deles E vocês podem usar nos jogos de vocês, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos começar logo? Tá, ok Já começou, beleza Não posso andar muito rápido Game start Let's go Tá, eu já meio que já sei o que vai acontecer aqui, né? Todos sabemos Ou não Ai, meu Deus Tá escrito... A minha câmera tá tampando, mas tá escrito Encontre o disjuntor Tá Beleza, Fortnite, rapaziada Fortnite isso daqui, velho Por incrível que pareça Aqui é o mesmo caminho de antes, eu imagino Eita Nossa! <risos> meu Deus, doeu muito, real. Mano, esse bagulho vai aparecer do nada e eu vou tomar um susto. Eu não vou ficar correndo à toa. Eu não quero gastar minha estamina, né? Ó, esse paninho aqui também é dos caras da Deckogon. Eu tenho certeza, esse paninho tá no meu jogo. Um jogo. Ó, essas palettes também. Um jogo que vocês podem. Ai, meu Deus. Um jogo que vocês podem encontrar vários desses itens, por incrível que pareça, é o FNAF Security Breach. Eles usaram vários desses itens grátis. Ah. Vai dar bosta isso aí, véi. Eu não vou chegar perto dele, velho. Credo que barulho horrível. Pega esse martelinho aqui, ó, pra dar um na nuca do rapaz. Eu imagino... Eu espero estar errado, mas eu imagino que esse bicho só corre em linha reta. Então, se ele aparecer... O primeiro corredor que eu conseguir virar... Eu tô safe. Eu imagino. Opa, achamos. Esse é o barulho que o meu estômago faz quando eu tô com fome, rapaz. Tá tudo certo. Tá tudo bem, tá beleza, liguei o disjuntor Agora eu imagino que aquela Talvez aquela porta verde esteja aberta Não sei, a única agoniazinha Que dá no... nessa primeira pessoa do Fortnite É que a tela não chacoalha, né Tipo, tudo muito retão Ai meu Deus Não vai me deixar surdo De novo não, né Por favor Ok, agora outra porta fechou ali. E tá escrito escape das ruínas. Essa porra vai aparecer aqui, né? <risos> Tô sem estamina, mano. Fudeu. <risos> tá, eu morri, mas... Aparentemente, mesmo assim, liberou o próximo objetivo. É pra encontrar 13 bonecos. Pô, mano, mas é muita pouca estamina pra escapar daquele bicho num corredor tão grande, né? Sista, da puta! Nossa, velho! Isso foi sacanagem. Isso foi sacanagem! Bela música, eu diria, velho. Ó, oh, ali, ó. Como eu imaginei, esse, esse puto só anda em linha reta. Ai, meu Deus. Não dá pra ficar moscando, não. Ai, mano. Caraca, o, o foda é que é muito bonequinho pra pegar, velho. E não tem como saber que hora que ele vai passar. Ele vai passar, ó. Ele pode spawnar aqui. E na hora que eu vou botar a cara ali, eu vou morrer. Passou. Passou. Tá, acabou a música, mas... Ai, que cagaço, velho. Ai. Eu meio que vi a mãozinha dele saindo ali da porta, eu acho Tá, tem mais um aqui Eu não sei se é esse meu fone, que é muito alto Mas dói o ouvido toda vez que eu pego um boneco Cara, não é possível... Ah, tá, achei Ó a mãozinha bugada ali, ó Ali, ó, tá vendo os dedinhos? Tô bem, tô bem Ah, chega, para, aí Tudo bem, tudo bem, vambora Ai, caramba, ai meu Deus do céu aí, Ai, cacete, velho, Não aparece aqui ah, ah. aí foi Oito Bem, entendemos o esqueminha aqui, né, rapaziada O bicho só corre em linha reta O negócio é só esperar essas músicas Acabar Pra ir pra próxima sala o foda é que tem umas salas que são longe, né Ai, meu Deus Ok. Falta dois só. Vambora. Ah! Ups. Mano, agora eu me caguei, hein? Agora eu me caguei, hein? Pelo visto não adianta... Ah! Olha ah lá. O bicho passa até quando não tem música agora, esse arrombado, velho. Tem dois! Ai, meu Deus, tem um monte. Agora eu não sei quando que eu passo mais. Ah! Meu Deus, tô vivo. Mano, agora é muito questão de sorte, tá ligado? Eu tenho que chutar o momento certo. E. O lado certo O oh, bagulho dá susto mesmo, hein, rapaziada Credo Tem é que esperar a música acabar e esperar mais um pouquinho ainda Ó Ai, mano Ah, velho fudeu. Ai, ai, ai, ai Entra, entra, entra Só mais um e esse um tá ali, ó, tenho certeza Nossa, não sei como é que eu sobrevivi agora Vai, passa, isso GG, cadê? Ele tem que tá aqui Ali Ai, velho, tem que ir pra lá agora Que felicidade, mano Esse maluco, mano. Eu não tenho estamina pra isso. Eu sou sedentário, cara. Ok. Pô, mano. O que que é isso? Mais uma fase o bagulho? Ah, vai ser o final. O bicho vai correr atrás de mim eu vou morrer. esse é o final do jogo. Não é que eu acertei mesmo? Muito bom. Esse foi Scary Doll. Realmente, não posso negar que foi scary mesmo. No fim, acaba sendo um mapa bem simples, né? Mas, pô, diferente de tudo que a gente já tinha no Fortnite, né? E, véi, deu pra dar uns bons sustos. Bem, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o likezinho aí embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo do careca. Tchau. Fui.